E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online enfrentando o Guile, confira o vídeo até o final, comentem e deixem seu like, se inscrevam no canal, valeu de coração. E esse vídeo também estou oferecendo de coração para o José Guilherme e o William Pereira, que contribuíram no Pix da Game Dove que está na descrição, valeu, muito obrigada, então é isso aí no Pix aí. Round one. Fight. Sonic Buu apareceu Tá Que pena, você errou A minha porrada não pega, a dele pega ah, Basta que é um boneco que zoneia Vem aqui no meu pilão Antes que cai fora Pra ficar dando Sonic Buu dele Isso, erra o facão Ai, errei meu pilão Vai tomar meu golpe Pode desistir, gente. Ah, querendo ajeitar, né, amigo? Obrigada que agora ele só quer dar esse facão. Toma aqui, meu pilão. Coloca a sua perna aí. Tava esperando ele terminar. Agora se tava outro. Era pra eu ter puxado ele mais. Tá. Olha, ele sabe do meu golpe Toma, esqueceu, não sabe não <risos> Gente, e agora? Ah, vai ficar passando pra lá e pra cá Ah, dá seu facão aí sozinho Toma um pilão <risos> Pula aí. Tá pensando muito? Toma de novo, pilão. Ei. Vê se gosta de dar o facão. Tem que ficar muito esperto. É bom que ele... Não tá dando muito Sonic Boom? Aham uh -huh. Ei. Eita, esse facão pega pra todos os lados Sonic Vamos lá Sonic Defesa até o final Calma que eu tô chegando Vamos. Ai, Eita Toma, ajoelhada na cara <risos> E o pilão não pega, a pega. Round 1. Pessoal, eu ganhando um. Essa vai ser boa. Vai ser muito bom. Tá bem esperto. Ó, oh, esse gile não solta muito Sonic Boom, que é bom pra mim. Que assim eu posso atacá-lo melhor. Gosto de dar bacana. Ah! Resolveu agarrar também. Vamos Nossa, cara. Vem aqui. Toma a cabeça, Doria. Muito cuidado. E aí, gurizada? Ai, gente. A, a, a ganância de querer logo atacar dá, recebe a parófa é isso que dá. Olha! Não... Cara, você vai ver. Round two. O que tá ligado do que ele vai fazer? <risos> Gente. Bom, cara. Meu! Ele sabe! Dá o um facão no tempo certo, mas chega. Quase ficando tonta aqui. Ai, meu... Ai, God. Para com isso! Deixa eu lutar! Tranquilo! Puxa vida! Não é possível! Segurar até a alma Ninguém me tira daqui Momento da punição, gente só por mim Ah! Quem bateu o Quem foi dar um soquinho? Tá assistindo o game do Toma! Isso aqui, ó Que Aqui eu não tô com brincadeira, não Gente, tudo ou nada Pilão e pra cima Yes, tanto! Tchau, amigo! E não morreu? Cuidado! Vá pra lá Ele errou o facão dele <risos> Pessoal Você foi ver, cara Fácil. Isso, autores são por mim. Toma. Muito forte. Foda-se. Que viagem é essa, velho? Agora você vai ver, cara. Porrada, pilão. Mas você toma. É assim? Hehe, boy! Ah, coca aí a perninha. Tchau. Você <risos> ele ganhou. jogou bem. Round one. Fight. Gente, eu não, acredito. eu não acredito. Veio o mesmo cara jogando comigo. Poxa vida. Ele vai querer se vingar. Vem E não! Muito cuidado, viu? Siga parceiros. Putz! Toma! Meu V-Shift pegou aqui. Sai, sacanagem. Meu, que facão é esse? Morre! Yes! Agarrão do urso. O cara vai fazer de tudo pra ganhar. Como pode? Dois guilhos. Ai, ai. Boneco. boneco que zoneia. Daqui, ó. Porrada nele. Toma aqui, pilão! está fedendo! Uh, desculpe! Ah, cara! Tchau, amigo! e não morreu, vou pra cima! Ah, quis me colocar pra lá, né? Gotcha, bitch. Pilão! Nossa, gente Vai ser muito bom ganhar duas vezes O cara não vai deixar, não Ele tá jogando bem, mas Não dá pra... Vai ponto, gente É um guilho que eu tô percebendo Que ele não dá muito Sonic Boom Ele usa mais a porrada Vem que... Ai, como assim que não pegou? Deu um passito para trás Ai, cara Toma Toma assim Eu não tô entendendo mais nada Tá dançando aí sozinho. <risos> Mas que negócio é esse? Gente Que isso? Para de dançar, amigo Tá é querendo me distrair, né? Só pode Round 2 Gente, eu preciso virar isso. Não dá, não. Para de ficar dançando. Tá parecendo um vega. Esse ele tá com... Tá possuindo do vega. Não é ficar dançando. Vai. Tá doido, É. Eu tô chegando. Ai meu, calma lá. Também eu tô perdendo a oportunidade, vi que. Ah, porrada. You lose. Round. One. Fight. Não vai ficar assim, não. Pra trás. Triste, meu. Ah, pelo o cara... Você vai ver. Já chega, né? Oh, eu tenho que ir pra cima. Vem. Coloca esse pé de novo. Pessoal, preciso ir pra cima Que pena, você errou Leitura errada Vem me agarrar, então você Eita. quer agarrão, né? Você quer agarrão, né? Calma Muito esperta, gente Eita Impuniu certo em cima, agora você vai ver Gente, eu tô morrendo Assim não dá, não Equipe, não! Vou tentar virar esse jogo. Putz, meu. Aí não dá, né, Guilherme? Tá meu. Não sou por mim, pessoal! Esse cara vai querer virar o jogo aqui, não vou deixar. Aproveite Ai, gente Que isso Mas que coisa Só na porrada Vai é perdendo oportunidade aqui Toma Vai, pula para trás para você ver Ai, eu errei Ainda bem que não tinha feito nada Toma! Eu vetei, esqueceu? Foi? Eu tô muito animado. Como assim? Ah, tinha que ter adivinhado. Toma! Onde que foge? Final round. Fight. Tá decisivo, gente. Ah, Não saiu meu pilão. Pode jogar, cara Esse facão veio pra piorar minha situação Toma! De punição Protetor do céu vai te pegar Toma porrada! Só mais um pouco, gente Ai, eu fiquei meio Com medo aqui Deu medinho Achando que ele ia dar o facão dele A farofada Gente, que isso que não acaba mais Eu espero até minha alma Acabar esse negócio Ai não Dá seu, seu golpe aí pra você ver Tô bem preparado. Pilão protetor! You win. Yes! Obrigada a todos por ter acompanhado o canal até aqui. Valeu por ter deixado seu like, se inscrever e compartilhar o vídeo com seus amigos e amigas. Então até o próximo vídeo! Valeu, tchau!